Marquinhos, eu acredito, não desisto Vai uma de WW Pô, paizão, ideia, mano Prova que WW não vai ser o forte da casa, mano Acho que eu vou fazer aquele Ziggs e Veiger No bot com o Renatinho aqui da massa Esse espacalhinhozinho que tá tendo Pô, Pamonha, se puder fechar a live aí, mano, nesse próximo game, máximo respeito, pai. E o Pamonha falou, ó, joguei com tua live mutada. É, jogou com a live mutada, mas ela tava aberta, né, no Apple Watch lá. Bom, o time dos caras ali, tá só o suquinho. Nossa, é só os monochamp, hein, mano. Vai dar esse boa. Esse jogo aqui mano. é cajado de segundo, mano. Toma. Tentar formar um Qzinho aqui agora, ó. Toma. Uhum. Ah, passa esse AP pra cá, já tô com 3 de Opa. AP, viu? Quem pegar. Opa! Tá bom, Exaustor tá desesperado. Oh, oh, oh. Ah, Por ar tá pra você dar um speed. Ah, nice, nice. Quezinho pra ele ficar ligado. Agora é pegar nível 3, que nível 3 é a winzada, hein, pai. Ai, Ai mano, velho. Vamos de chase, vamos de chase? de chase, mãe. O Nuno, o Amumu tirou o flash dele. Tá bom. Ah, Mumu, faltou com a verdura. Opa, My a bad, na real. Eu errei a gaiola. Ai, tem que... Calma. Olha o Mumu ali. Nossa, ele é louco, ele vai morrer. flasha doido. Flasha tá doido. Caralho, ele sabe de algo esse mano. Velho. Aí, velho. Vai. Matei tá lá. Bom. Continua, continua, continua. Oh, continuo, continuo. Continua, continua, continua, continua. Continua, continuo. continua. Aí, aí. <risos> é, <risos> fi. Vai folgado. Mano, fiquei giga. Aí, né? Vai ter que carregar esse aqui, Renatinho. Agora é tua hora, Marquinhos. Ó, vou dar gaiola, se liga. Acho que a gente dá o win, viu? Tá. Ficou calmo. 8. tenho oito. Tem, tem, tem tudo, tem tudo. Fui, fui na Jinx. Ai, pegou. Eu tava longe. Só dá dano só. Tá bom, tá bom. O cheiro é agora? cheirado? Era... Caralho, mano. Dei muito dano, mano. Bora, bora, bora. Outro mundo aí, velho. O que que você tem? Pode usar tudo, que ele morre, Cipá. Vai você, você agora. Ai. Nice. Ó, oh, tá tendo... Eu pego ela, Cipá. Peguei. Bora, bora, bora. Não. Ai. Roubei, roubei aqui. maldito. Caralho. Não vou ter pra catar, só puxa full, velho. Caralho Ela vai é, morrer, né? se liga, Vou usar o curar, né? Não! Nossa, máquina Te salve, te salvei, te salvei, vai embora, vai embora Matei, fi! vamos. tá saindo! Caralho, <risos> vai, pra pamonha, seu safado Mano, será que tá nível 6, <risos> velho? Nossa senhora, o pamonha sabe, velho. Mano! Oh, que cara é essa? Pamonha! O... Ah, mano, caralho, que calma foi essa, cara? Ó, oh, se liga, hein, Renatinho? Se liga, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Ai. Tô velozes, mano. Se estunar agora, ela morre, tá ligado, né? Então vem. Ó eu tô... Eu tô... Eu tô... o xerife, ó o xerife. Ah, vou jogar ele, vou jogar ele. Gaiolinha, toma. Usa tudo, usa tudo, usa tudo, usa tudo. Usei, usei, vai dar pra matar os dois, velho. Ai. Sai, sai, sai, sai, sai, sai. Pá, manhã, pá, manhã, é pá, manhã. Pá, é Ai. Como assim, Marquinhão? Ai, esse cara curou como, mano? Aí ele curou no item, pra cara, por cara, baixo, cara, pra por baixo. Me dá a visão! Caralho, pra moinha! Mano, eu não precisava botar o xerife não, se eu botasse a Jinx, nós matávamos os dois, velho. Pode levar a torre seco, hein, mano. Ela ah. puxa o wave e vai mid. É isso, mano. Eu o Renatinho leva as coisas. As papel a gente faz, mano. Dá um auto-ataque nela. Consegue não? Aê, vou pra base. Tá, de... Calma, calma, Renatinho. Ai, volta, tô... volta, volta, volta. O paponha tá aqui, ele tá aqui, mano. Vai tomar gaiola pode esse aí. Bem, bem. Calma. Ai, Só torre agora, hein? Tá me desenrolando. Bora, bora. Vem, vem. Usa tudo, usa tudo. Eu sei, eu sei. Tem algo aí? Eu tô em nada infinito, velho. Relaxa, o mata geral. Ó o paponinha. Ele cura esse pau hangar, mano. Por aqui ele é estranho. Não. Ah! Pabonha! Boa! Ó o Nunu, no Pamoinha. Ai, a bilunga do Abubu! Dá aquela mordidinha. Ai, a bubu a abubu, abubu acerta. É uta, Abubu, que a ele fica é parado. Broxo, é Meu Deus, Pamoinha! Ai, Abubu, Pamoinha. Uta, Abubu! Uta, pai! Uta, <risos> pai! Não é possível que ele tenha ult um esse tempo todo. <risos> mano! Ó, ó o Nunu dirigindo. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. bora, bora. sabe dirigir, sabe dirigir. Mano, que jogo é esse, velho? Inimigo do sentido, mano. Vambora. Matou, matou lá atrás. Olha o Henker, olha o Renga foi, mano. Ai, Marquinhos Sauro. Fudeu. Caralho, velho, muito difícil de se mexer, velho. <risos> Tem muita coisa por aí no mapa, velho. Caralho, fian. Tô beitando ele. Não tô. Ah, Paboinha, aí é sacanagem do Paboia, mano. Mata ele, Nathin. Pô, Parece não. Você vai morrer. Matou, se matar o Paboinha tá bom. Tá Matamos pra moinha, mesmo, Vou tentar, hein. Ó, a Jinx, ó a Jinx, Jinx, Tá vendo, tá vendo, tá vendo? Que isso, é Jinx? Tá atirando. Jin. joguei, mano. joguei. Tá atirando, meu, mano. Pô, esse aí. cara tá atirando, mano. Não tá levando, <risos> ou será que o Pamonha tá aqui, mano? Cara, tô com medo do moinha. É um cara em cima. Porra, o Nui pilotando aí? Tem um R. Ai, velho. Puta aí. Nice, maquiou o oh, salve. Oh, yeah. oh, ele podia Eu ter luta lutado, não, mano. Ele não uta nunca, não, esse cara. Não, cara. Não luta, Deus. Deus. Ele nunca uta, velho. você pode dar dicas de como perder <risos> o medo <risos> de jogar Ranked? Lê o que você acabou de falar, Darhael. Você tá com medo de jogar um jogo que solta poderzinhos purpurinas no ar, né? Ela solta. <risos> <risos> solta poderzinhos no ar. Você tá com medo de jogar o joguinho das fadas que. Todo ano, toda são reseta. E você nunca vai descobrir o seu real elo, porque você tem medo de jogar o joguinho das das fadinhas Brilhinho, olha aqui ó, brilho, parede, meteoro Porque você tá com medo Lê o que você falou, pai, lê de novo Nossa. Era com o TibiaCast ligado, né Você pegou a época do TibiaCast, Natinho? Se eu ela, ela morre, sabia? Faz o oh. teste Não, mas tem que ser, sair... não, o que, que é isso, Natinho? Não, velho não, não, não, não, não, não, não, não, Nem flasha, mano, nem flasha, que vai ficar feio, não flasha. Foi isso, velho. Caralho. Ah, mano, esse corno vai me dar chase, velho. <risos> Senta lá, Shen, Senta lá, fi. Senta lá, ô. Oh. Senta lá também, seu é cebolinha. Que que do cara é o homo lavanda mano, o cara é calcou Senta Opa. lá Cebolinha <risos> Eu vou Você dar TP, desanima é não Marquinhos, tô chegando é assim, velho. Ó, o homo chegou, tem R, tem R sim Caralho, não mataram Marquinhos Senta lá Cebolinha né? Valeu pela brava, vai não tô de nada hein, pamoninho Fudeu, pamoninho Cada um por cima, Marquinhos, tá correto Vem, vem, vem, desanima, não, desanima não. não posso fazer nada né? Caralho Oh, pamonha, pamonha, pamonha, pamonha, pamonha. Vou tentar de boa, vou tentar de boa. Vai cair de boca, caiu de boca. Joguei pro stun, Nossa. Ui Mas por que que ele saiu de dentro do bagulho? Vamos dando, vamos dando, dando, vamos dando, dando. Desanima, não. Eu acho que eu dou e cala na Vamos, Vamos, vamos, vamos, vamos. Eu vou baixo, eu aqui Relaxado, Marquinho. Ninguém chega em tu, Na real, esse cara. Vem, vem, vem. O bem, bem, que, que você tem nele? O que, que você tem nele? Ah, eu te... pamonha. Eu nem compensava fazer isso, mas era só porque é você, tá ligado? Nossa! <risos> Boa, Pamoninha! Matei o Caralho! Golo, cara. me De me novo! Toma, já matei! Caralho! Foi. <risos> Olha o Renatinho, galera! Que isso? Tem uns um inemil utando, velho! Meu Deus, o Pamoninha, Renatinho! Você vai dar TP mesmo? Oh, nada, Eu tava te mentindo! Que mãe? Ah, Pamonha! Ah, Pamonha! Senta lá, Pamonha! Caralho, tá maluco, Paboinha? Tá maluco, Paboinha? Ah, filho, você tá doido? Cara. Ah, mano, em tem mim, um Shen isso. flanco, tem o Danoninha ali em cima, mano. Eu... Corre pra baixo, corre pra baixo para te salvo. Ah, Dá dano nesse cara, mano, a gente mata ele, velho. Aí, ó. Cara, que luta torta, cara. Deu ruim, mano. Claro. Mano, nós vai perder esse aqui. O Late Game desse é melhor, velho. Vai perder pra dar o no mano. Chama sombria ativa agora sem todo merda. mundo, agora, velho. Né? Verdade, mano. Vai, vai, Renga, vai, Renga. Por Mas. favor, mano. Aê, esse é o pick-off dos ir. sonhos, mano. O Nunu vai. pega, tá? Ele é Pitbull. Ih, é nada. Não é pitbull, nada. Ela é essa. Nós vai mid ou vai Aí. baron? Acho que vão mid. Não, não. Baron, né? Tá, vamos baron mesmo. Esse ah, boy Olé, tem mais um tiro ainda. Ó, o Mumu, ó, o Mumu, ó, o Mumu. Vamo, vamo, vamo. Deu um dano ali só. Ó, oh, Bubu! Ó, oh, nice! Ai meu R não caiu, sair. Oh, ó, tão me focando aqui, tão me focando aqui, Madriachanemias! Tão me focando aqui, Elat! Usei tudo, pelo menos, velho. Ah, tá, ai! Eu só não posso GG. morrer, eu vou ficar. Acho, é Acho que é GG. Acho oh. que é GG. Dá GG. Ai, tá faltando a Serapine. ela lutou. Morreu, mano. Ah, Nice, galera! Puxar um FF de safado, mano? Não sei se é uma é boa ideia. Não, não. Mas não dá ideia não, dá ideia Jogo estranho, hein, mano? Esse foi muito estranho, Foi tudo estranho, Cara, Caralho. Parece que a gente voltou pro bronze 19 esse jogo. É o GG, GG, GG, duas mão no pontão. Bate, faz a posição. Joga o papelão.